é que isto vai? Olha, posso assinar uma segunda tá muito Caput. Então, devido aos devido lugares trocados, yeah. o carro é do homem, né? quando quiseres, estás à vontade. Eu, eu vou-me já agarrar ao foda-se. O foda-se está partido, meu! Vem mais atrás, vem uma segunda. Bora! É Isso aqui é que é? É para arranca agora? Já que gastaste o meu, homem arranca! Aí, ó, se passa. foste o gajo que veio aqui ao meu canal que meteu mais fumo dentro do carro.